Que conteúdo linguístico de interesse nós encontramos no quinto episódio dos Anéis de Poder? Maicovana e Tolkien Talkers, sejam bem-vindos ao novo episódio do TT Languages.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 Mergulharemos nos trechos de Partidas, quinto episódio da série do Prime Video, Os Anéis de Poder, em que ouvimos ouvimos alguma menção às línguas criadas pelo Tolkien. Se ainda não assistiram, recomendo que vejam o TT Languages número 6, 7 e 8, dedicados aos quatro primeiros episódios, além da live em que César, Sérgio, Inês e o PH Santos analisaram o quinto episódio em detalhes. Os links estão na descrição deste vídeo. Vamos ao episódio? O vídeo dessa semana será um pouco mais curto que os demais. No quinto episódio não tivemos tanto material em idiomas tolkienianos, mas o que conseguimos é bem interessante. Podemos dizer, no entanto, que é como a camaria antes da tempestade. O próximo TT Language será bem complexo, uma vez que o sexto episódio da série tem uma quantidade impressionante de conteúdo para analisarmos. É importante nos lembrarmos de algo que mencionei no primeiro vídeo dessa série. O esforço de transcrever, analisar e traduzir todo o material linguístico na série do Prime Video é algo coletivo e colaborativo. Sem a contribuição de vários especialistas ao redor do mundo, ele não seria possível. Certamente não tão rápido após a estreia de cada episódio. Aqui devo agradecer especialmente os colegas Gilruin e Roandil, muito ativos no canal do Discord Vinielam Bengomor, e ao nosso parceiro Saulo Maia, do perfil Elfk etc. no Instagram com quem trocamos frequentemente análises e impressões. Comecemos então. Por volta do minuto 21 e 24 segundos do episódio, ouvimos mais uma vez Galadriel e Elendil conversando em Quenya. A elfa, ao ver os rapazes Númenorianos praticando, comenta INTE ALTIASTAINA ANAT COTOSINA INTE é o pronome enfático da terceira pessoa do plural, eles. Enfático porque o contexto indica que são esses aqui especificamente de quem ela fala e não outros. Aitiastaina é uma palavra composta, derivada do verbo tjasta, submeter a teste por a prova, colocado na forma do particípio passado por meio do sufixo ina, dando tjastaina, testado, posto a prova. A isso se acrescenta o prefixo al ou ala. Utilizado em geral para formar um antônimo, negar um adjetivo. Daí, Aitia Steina é não testado, não posto à prova. A cópula, o verbo de ligação, fica implícito, como é muito comum neste idioma. Anat é uma preposição, contra, em oposição a. Koto é inimigo. É um cognato de Koth em Sindarin, que nos dá Morgoth, inimigo sombrio. Sina é um pronome demonstrativo, este. Temos assim a tradução mais literal. Eles não foram testados contra este inimigo. A isso, Elendil sugere Kenasta e Elda asuva peanta no Kenasta é sendo assim ou talvez. I é o artigo definido o, a, os, as. Elda é elfo. Esse nome para os primogênitos de Inúvatar tem como raiz ele, estrela. Asva é um verbo. Asa significa estar disposto a concordar em. Colocado no tempo futuro por meio da desinência uva, que já vimos em outros vídeos do canal. Asva é assim estará ou estaria disposta a. Concordará, concordaria em. Peanta é o verbo ensinar, instruir, demonstrar. Notima é, nesse contexto, um adjetivo, o um pronome indefinido alguns algumas, denotando uma certa quantidade de algo. Patienen é a forma instrumental, marcada pela desinência nen, que já vimos em outros vídeos, de patie. Esse neologismo criado para a série é derivado da raiz pat, Passo Andar. Podemos entender como uma forma de andar, de se movimentar, ou um jogo de pés. O caso instrumental mostra uma ferramenta, meio ou instrumento de alguma ação. Na sua totalidade, se formos traduzir essa frase mais literalmente, teríamos algo como... Talvez a elfa estaria disposta a ensiná-los, a ensinar, com alguns jogos de pés, com algumas formas de se movimentar? ou por meio de alguns jogos de pés, por meio de algumas formas de se movimentar? E é exatamente isso que Galadriel demonstra muito habilmente a Valandil ontem e os demais rapazes, não? Durante essa cena, vemos Halbrand observando tudo. Na roupa que ele recebeu dos seus anfitriões lúminorianos, podemos ver ao longo da bainha da túnica presa sobre seu ombro esquerdo uma frase no alfabeto criado para os habitantes da ilha. Essa frase nós podemos observar repetida em outras vestimentas de pessoas na corte da rainha regente Miriam. Ele está aqui em inglês. transliterado no alfabeto criado por Daniel Reeve, o calígrafo da série que também fez todo o trabalho de cartografia e caligrafia nas duas trilogias de Peter Jackson. A frase que vemos repetidamente na túnica é simplesmente The Strength of Men. A força dos homens. Homem aqui... Deve ser entendido como a raça humana, os outros filhos de Inúvatar que surgiram em segundo lugar. Não tem nenhuma referência a gênero homem em contraposição à mulher. Tolkien sempre usava a palavra man, homem de origem germânica, e nunca utilizava human, humano de origem latina. No futuro próximo, após o final da temporada, dedicaremos um ou mais vídeos a esse alfabeto interessante. Alguns minutos depois, perto da marca 28 e 40 do episódio, Acompanhamos o núcleo dos pés peludos e do estranho. Ele, após salvar Malva, Nori e Papoula de um ataque de lobos e se ferir, se senta em frente a uma poça d'água e começa a recitar palavras em uma língua que Nori não compreende. Essas palavras têm um tom que assusta a hobbit e parecem ser uma espécie de encantamento. Ele está falando na verdade em Quenya. E como veremos, apesar do clima de estranhamento que sentimos em empatia a Nori, seu significado não tem nada de sombrio. São palavras ou frases soltas que o estranho diz e repete sem um padrão particular. Dentre elas temos Lisselianen, turia, Terni Kala hassari Kala Evinyatai nanagne, Kala Envinyatani Envinyata Lisselianen Lisse e Graça Iá é o pronome possessivo da segunda pessoa do singular, teu, tua. Nen, como já vimos muitas vezes, é a marca do caso instrumental. Licelianen é por tua graça, por meio da tua graça. Turia é o verbo fortalecer-se, revigorar. Aqui, como um imperativo: revigora. Terni, Ter é a preposição através ni é o pronome de primeira pessoa de singular eu e kala é o substantivo luz ter ni kala é assim através de mim luz Hassani kala Hassa é o verbo tratar cuidar a frase seria trata-me luz envinatainna nanie envinatainna vem da raiz vinha o adjetivo novo o prefixo EN dá a ideia de repetição, de fazer algo novamente. Em português, equivalente ao prefixo RE, em refazer, por exemplo. Em vinheta, é renovar, curar. O sufixo INA coloca esse verbo no particípio passado. Renovado, curado. na é o verbo de ligação NA, ser estar, conjugado na primeira pessoa do singular, por meio da desinência NHÉ. na é eu sou. Eu estou. Em Vinyatai Nanany é Eu Estou Renovado, Eu Estou Curado. De forma paralela, em Vinyatani é renova-me, cura-me. Assim, vemos que, apesar de seu comportamento estranho, há muito de positivo e íntegro nesse personagem que invoca a graça de Ero ou dos Valar, que utiliza luz para se curar. Isso já nos pode dar pistas de quem ele realmente é, mistério que esperamos poder desvendar até o final da temporada. Com isso, terminamos os dois principais trechos com frases em élfico. Para encerrar o vídeo, no entanto, vale a pena analisarmos duas palavras em Sindarin, o élfico cinzento, que apareceram neste episódio uma logo após a outra no diálogo entre Elrond e o alto rei Gil-galad. Quase no minuto 33, Gil-galad chama Elrond de Peredel. Essa palavra significa exatamente meio-elfo. Per é meio, metade, e Evel é elfo nesse idioma. O equivalente em Quenya seria Perelda. Elrond e seu irmão gêmeo Euros, como sabido, eram filhos de Earendil e Eloen. Ambos também meios-elfos. Earendil era filho da elfa Idril, de Gondolin, e do homem Tuor, filho de Huor, da casa de Hador. Eluin era filha de Dior, o primeiro meio-elfo da história, filho do homem Beren, da Casa de Beor, e da elfa Lúthien, filho do rei Sindar Eluthingol e da Maia Melian. Elrond, assim, reunia em si a herança de grandes casas élficas dos Noldor e dos Teleri de Doriath, o sangue das grandes casas dos Homens de Hador e Beor, além de também descender de uma maia. Na mesma conversa, Gil-galad pede a Elrond que recite uma lenda apócrifa obscura, chamada de Canção das Raízes de Hithaeglir. O que seria Hithaeglir? Trata-se das montanhas nevoentas, cadeia montanhosa que corta a região noroeste da Terra-média, de norte a sul, a oeste do grande rio Anduin e da floresta verde-mata a grande. Hith é névoa, neblina em Sindarin. Aigler é uma linha ou sequência de picos, de cumes, forma em síndere para se espessar cordilheira. Essa palavra é formada por aig, afiado, e elir, linha, fila. Aig é um alimento conhecido em outras palavras como aiglos, a grande lança de Gil Galad, significando ponta de gelo ou ponta de neve. Por hoje é só.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 E mais uma vez, considerem se juntar à membership do TT. Deixar um valeu demais neste vídeo para dar aquela força ao canal. Nos vemos na semana seguinte. Namárié.